buongiorno e che mi sta piacendo fare le dirette a sorpresa entrare qui così senza che neanche io mi aspettavo di essere qui adesso in questo momento buongiorno Bom dia, bom dia a todos. Estou gostando dessa história, de chegar aqui de surpresa e já começar, porque, ó, essa semana tem fofoca, gente. <risos> é arrivare qua con tutte le dela, della settimana riguardo, soprattutto Sanremo, não? Mas por que é que eu tô falando de Sanremo? Porque Principalmente porque é um festival de música italiana, o mais famoso aqui da Itália. Então, isso tem muito a ver com o um aprendizado que eu acredito e que eu tenho provas de que realmente funciona. Que é o um aprendizado através de músicas, o um aprendizado italiano através das músicas. Então, essa semana, olha, tem 28 novas músicas que podemos explorar para aprender italiano. E... Ontem foi a segunda noite de Sanremo, fofocas sobre o episódio, sobre a La Puntata. Eu dou lá nos stories. Aqui a gente vai ver qual foi a canção preferida na classificação provisória de Sanremo, tá bom? Então, é, nós vimos ontem que a mais queridinha é a do Marco Mengoni, que é do Evite, né? E, e hoje a gente vai ver o que diz a letra da segunda mais queridinha, que foi apresentada ontem, que é de Cola Peixe e de Martino, são os cantores, e a canção se uh, chama Splash. Enquanto isso, vocês estão entrando aí, gosto muito, amo suas aulas, está aprendendo muito, obrigada. Então, essa, a letra dessa música, pelo que eu vi, gente... Aqui é. Eu, eu li alguma coisa que fala sobre ansiedade, que ele se sente ansioso e tudo mais. É, mas eu lendo, a minha percepção é que, este, uh, que a letra se trata uh, de uma pessoa, fala de uma pessoa que tem depressão. Na minha opinião. Tem depressão. Depois, ó, vamos ver o que diz a letra, a gente vai fazer como ontem. Eu falo em português e depois eu digo como ficou na música em italiano, tá bom? Então, o exercício hoje é de compreensão do italiano. Por quê? Porque você já vai ter recebido a mensagem, você vai saber o que vai ser dito em italiano já conhecendo a mensagem. E, e depois vocês me dão a opinião de vocês, se acham que se gostaram e o que acham dessa letra, se é profunda ou, no, ou não. E lembrando, né, eu não, não me apresentei, se é a primeira vez que você está aqui, eu sou a Ana Paula, ensino há 11 anos italiano para brasileiros. A minha missão aqui é ensinar italiano de forma natural e prazerosa e definitiva. E é isso, então vamos lá, olha só, em, primeiro em português, como eu disse, depois em italiano, para ir testando aí a compreensão do, do, do italiano. Quanto a, a, a letra, né? Per quanto riguarda il testo, di questa canzone, eu vou... Se depois, na publicação deste, desta live aqui, tiver hashtag nos comentários... Um, lo voglio, il file, no? Lo voglio. Vou até escrever aqui para vocês. Aí eu compartilho com vocês. A, eu fiz a tradução na escrita. Eu compartilho o PDF com todo mundo pelos stories. Como eu fiz ontem com a música do Marco Mengoni, ok? Então vamos lá. Em português, depois nem italiano. Campos sem fim que se rendem à noite. Campi sconfinati Que se arrendono alla sera que, que se rendem à noite, né? Que se arrendono alla sera é, Esse sem fim Essa palavra sconfinati Confine Significa Significa, por exemplo Duas cidades né? que, hanno, que se confinam Que são, como se diz? Como se diz? Esqueci agora Ajudem-me, por favor. Confine seria, seria o fim de uma cidade e o começo da outra, certo? Eu esqueci agora o termo em português e eu não gosto disso, odeio isso. Mas aqui, então, por isso, desconfinar, que é isso, que seria sem fim. E aí, continuando, algumas janelas acesas enquanto o vento arpeja. Qualquer finestra acesa, mentre il vento arpeggia. Um parapeito. peito, una ringuera. Você viveria aqui para sempre. Olha só como se diz, né? Você viveria aqui para sempre, tu vivreste qui per sempre. Diz que eu teria que distrair um pouco a minha mente, mas eu. Você diz, né? Então, dici que dovrei staccare um pouco la mente. Mas eu... Mas eu trabalho pra não estar com você. N Estão dizendo limite. Não, lembrei a palavra. Não é limite, limitado. É fronteira, vizinhas. Eu queria dizer fronteira, fronteiras. Tá? <risos> que seria confi, né? Tá bom? Seria, então... É... É fronteira, ok. Voltando aqui. É, você viveria aqui para sempre? disse que eu teria que distrair um pouco a mente. Diz que eu deveria estacar um pouco a mente. Mas eu, eu trabalho para não estar com você. Mas eu lavoro per não stare te. Prefiro o barulho dos metrôs lotados ao barulho do mar. Preferisco o rumore delle metro affollate a quello del mar. Aqui, tá vendo que existe uma comparação, né? Preferisco e rumore é della metro a quello del mare. Né? A comparação, ele prefere o barulho do metrô ao barulho do mar. Essa palavra aqui, afolate, seria lotados, né? Folla é multidão, é muita gente. Então, afolato é uh, lotado. Mas que mar... Mas que mar, melhor sozinhos num navio. Maquemare, maquemare. meglio soli, su na nave. Para não sentir o peso das expectativas circundados pela imensidão do azul. Splash. Per non sentir il peso delle aspettative travolti dall'immensità del blu. Queria acordar mais tarde de manhã. Vorrei esvelhar-me più tarde al mattino, mudar de vida, te beijar num campo de trigo na América do Sul. Cambiar a vita, baciar-te nel grano in Sudamérica. Mas o entusiasmo logo vai embora, malentusiasmo pois poi se ne va. Essa noite me escondo enquanto os meus pensamentos vão pelo mundo. Esta sera mi me nascondo mentre i miei pensieri vanno per il mondo. Mas eu, mas eu trabalho para não estar com você. Ma eu, mas eu lavoro per non stare con te. Prefiro o barulho dos metros lotados ao barulho do mar. Agora eu, é uma repetição, então vou falar somente do italiano para ir treinando aí a, a memória. E, ó, preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma che mare, ma che mare, meglio soli su una nave, per non sentire il peso delle aspettative, travolti dall'immensità del blu, Splash, che è il titolo della canzone. Sorrido a Seychelles, mi chateo in Panama. Sorrido alle Seychelles, mi annoio a Panama. La vita è un baccarat, che seria una cristallera, no? La vita è un baccarat. Vamos dançar, vem aqui. Balhamo, vini qua. Perdoe-me, não entendo nunca. Perdona-me, non te capisco mai. Você me diz, deixe estar. Estou aqui. Me dite, lascia stare. Sono qua. Mas eu trabalho para não ficar com você. Ma io lavoro per non stare con te. Depois, a repetição, né? Preferisco ilrumore. Ah, não. Não é repetição. Prefiro o barulho das obras infinitas ao barulho do mar. Prima delle metro affollate, no? Adesso é, preferisco ilrumore dei cantieri infiniti a quello del mare. Ma che mare, ma che mare. Oh, como idiotas, aboiar. Come stronti, galleggiare. Para não sentir o peso das expectativas, vou embora sem você. Per não sentir il peso delle expectativas, vado via senza te. Mergulho na imensidão do azul. Splash. Me tufo nell'immensità del blu. Splash. Gente, é profunda. O é, é... que, que vocês acharam? Eu achei assim bem profunda. E eu acho que o problema que ele fala, né? É. Vado lavoro per não stare con te. Né? eu trabalho para não ficar com você em realidade tá. não é que ele com lei não é que ele tem nada contra a parceira dele mas é na minha opinião é porque ele está muito como aqui diz né claramente sobrecarregado uh, pelas expectativas não é, quindi para não sentir o peso dele expectativa eu acho que tem um pouquinho de an de ansiedade não há um pouco da ansia Quindi não cê com lei, mas com a sua stessa vida. Ecco porque eu associo esse texto a qualcuno uh, depresso. Por isso que eu associei essa, essa letra a alguém com depressão. Até porque ele depois diz... Né? Primeiro ele fala que está no navio. Né? Que prefere estar no navio. Como é que ele diz isso? Preferisco estar em uma nave. Não? E no finalzinho ele fala: Eu vou embora sem você. Vado via senza ter. Me tufo nell'immensità del blu. Tufar-se é mergulhar. Então eu mergulho na imensidão do azul. Me tufo nell'immensità del blue. E aí, splash. Dá a entender que ele vai embora. Que decidiu ir embora. Na imensidão do mar. Nell'immensità del blu. Esqueci de falar antes. Então, olha assim. Aqui, eu vi que alguém já escreveu aqui, Lovolio. Mas, não é aqui. É lá no, no feed, quando eu publicar essa live aqui, tá bom, gente? Então, vocês escrevam o que vocês querem. Este arquivo aqui. E eu compartilho com vocês o PDF lá nos stories, com a letra e a tradução. Que eu fiz hoje pela manhã. E eu esqueci de comentar antes. Mas... Quem não está sabendo? Quem está sabendo? Não sei se todos estão sabendo, mas as inscrições para o curso de Italiano com História terminam hoje, às 23h59. É a primeira vez que eu abro uma turma somente para essa imersão de quatro meses de Italiano com História. Está realmente especial, é realmente uma imersão de italiano falado no dia a dia. E com essa imersão, o que você vai ganhar com isso? Você vai compreender o italiano falado aqui no dia a dia. Você vai compreender vários sotaques através da, de italianos é, nativos que participaram desse projeto. Você vai começar a formular os seus discursos, os seus diálogos, vai, vai, vai começar a falar. Tanto é que eu chamava essa imersão de... Prática, porque é onde você realmente pratica o italiano. E vai nunca mais se esquecer do que aprendeu. Porque ali são aplicadas técnicas para memorização do conteúdo. Então é assim, ó, só quatro meses. É a primeira turma. Eu não sei se eu vou criar mais turmas somente desse percurso. A ideia era que vocês experimentassem esse percurso. Que vocês é, vissem na própria pele, em vocês... Como o italiano de vocês pode dar uma alavancada em somente quatro meses. Por isso, inclusive, as condições estão ótimas. Se você tá sabendo ou não tá sabendo, acesse o italiaconapaula.eu slash barra replay. E eu vou deixar também nos stories esse, esse link pra vocês, se tiverem interesse, até hoje, somente até as 23h59 vocês podem entrar e fazer aí esse percurso de quatro meses super gostoso, que mais parece uma série da Netflix juntos, tá bom? Quindi, não vi dimenticate. se vocês quiserem, não se esqueçam, quiserem esse arquivo aqui com a letra da música dessa, da preferidinha de San Remo, da segunda preferidinha de Sanremo a da primeira eu já deixei lá nos stories, é, me peçam neste vídeo aqui que estará publicado, que eu vou publicar assim que eu encerrar essa live appena chiudo qui questa diretta va bene? vi è piaciuto questo testo? non so se state seguendo adesso per tutte le chiacchiere e i gossip di Sanremo <ride> ve lo propongo lì nelle, stor nelle storie ok un bacione a tutti un'ottima giornata ciao